Olá, bem-vindos ao canal Amuleto. Eu sou a Telma. Neste vídeo vamos aprender a fazer esta linda bonequinha. Não é um máximo? Esta bonequinha pertence à coleção das quatro estações. Portanto, a receita base que eu vou ensinar aqui hoje neste tutorial vai servir para vocês poderem reproduzir quatro bonecas diferentes, que são as quatro estações do ano. Não é o máximo. Estas vão ser as quatro bonequinhas que vão conseguir reproduzir após aprenderem a fazer esta receita base. Será o inverno, a primavera, ainda o verão, as suas boias e o outono. O tutorial. Completo, uh, vai ser disponibilizado em vários vídeos, porque ficaria bastante extenso uh, apenas uh, o tutorial o passo a passo num único vídeo, não seria possível fazer um único vídeo com, com, com tanta informação. Se não é inscrito aqui no canal, convido desde já a Inscrever-se no canal, ativar, ativar o sininho para receber as notificações, pois todas as semanas há novidades, dicas aqui na nossa comunidade. Aproveite junto-se a nós e venha uh, conhecer aqui o nosso mundinho. Aproveite junte se a nós, ative o sininho para receber todas as notificações e partilhe os vídeos com os seus amigos. As receitas que disponibilizo aqui no canal são originais aqui uh, do Amuleto, canal Amuleto. Uh, pode reproduzir as vezes que quiser e o objetivo é que uh, ganhe um dinheirinho extra fazendo estes, estes pequenos bonequinhos que são o máximo uh, e ainda um, inspirar-se até a criar os seus próprios bonequinhos, fazendo pequenas alterações nestas receitas que eu reproduzo aqui. Vamos então a passo a passo, um, espero que se divirta, beijinhos e até ao próximo vídeo. Começamos por fazer um anel mágico. Com seis pontos, fechamos o anel mágico e vamos fazer seis aumentos. Seis aumentos são dois pontos no mesmo ponto. estamos aqui no primeiro ponto 12, terminamos com 12 pontos. Fechamos aqui um pouco mais o nosso anel, puxamos aqui este fio e agora vamos fazer a terceira carreira que vai ser um ponto baixo mais um aumento. Um aumento são dois pontos no mesmo ponto e vamos repetir esta sequência por seis vezes até obtermos 18 pontos. Já fizemos uma, vamos fazer outra. 15 e se terminamos assim com 18 pontos Agora a quarta carreira vão ser dois pontos baixos, um, dois, mais um aumento. E vamos repetir esta sequência por seis vezes e vamos terminar, terminar com 24 pontos. Vou fazer aqui mais uma convosco: uma, duas, mais um aumento. E vamos repetir a sequência por mais 5 vezes. E quando terminar, eu volto convosco. Terminamos com 24 pontos. Agora vamos para a quinta carreira com 3 pontos baixos e um aumento. E terminamos com 30 pontos. Vamos repetir também a sequência por 6 vezes: 3 pontos baixos, 1, um, 2. 3 e um aumento e vamos repetir um dois três e um aumento e vamos repetir até obtermos 30 pontos no no círculo terminamos a carreira com 30 pontos vamos para a próxima Sexta carreira serão quatro pontos baixos, mais um aumento, e vamos terminar com 36 pontos. Se vocês quiserem, podem também colocar um marcador para vos ajudar para não se perderem, mas é opcional: quatro pontos baixos e um aumento. E um aumento. Um. Dois. Três. Quatro. E um aumento. Um.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 Dois, três, quatro e um aumento, vamos supor que se tenham perdido aqui nas contagens, como é que contam os pontos? Os pontos são estes vizinhos a partir contam a partir daqui, portanto, um dois três quatro cinco seis Ok são estes pontos aqui à volta basta contarem até aqui e uh, descobrem onde é que vão vamos então agora para a próxima carreira que vai ser a sétima carreira vão ser cinco pontos baixos mais um aumento e vamos terminar com 42 pontos vou fazer aqui o primeiro convosco um 2, três 4, 5, e um ponto baixo. E, e um aumento, desculpem. E agora vou repetir por mais 5 vezes até obter 42 pontos. Vamos continuar agora para a carreira número 8. Vão ser 6 pontos baixos, mais um aumento, e vamos terminar com 48 pontos, vou fazer aqui a primeira convosco, e uhum. Dois, três, quatro, cinco, seis e um aumento no mesmo ponto, e agora vou fazer mais uh, cinco sequências iguais a esta para terminar com quarenta e oito pontos terminamos a oitava carreira com 48 pontos vamos para a próxima que será a nona e vamos ter e vamos fazer sete pontos baixos mais um aumento seis uh, vezes e vamos terminar com 54 pontos Deixa eu fazer aqui a primeira convosco um dois três quatro. Cinco, seis, sete e um aumento. Vamos fazer mais cinco, e quando terminar, eu volto convosco. Terminamos então com 54 pontos, a nossa carreira número. 9 e agora da carreira número 10 a 17 vamos fazer 54 pontos sempre sem aumentos e sem diminuições hum, portanto vão ser oito uh, carreiras sem aumentos e sem diminuições quando eu terminar eu volto convosco hum, se vocês quiserem mais uma vez para não se perderem colocam no primeiro ponto onde vão iniciar as carreiras o um marcador e começam a contar ou melhor nem precisam contar já sabem que aqui existem 54 pontos quando chegarem aqui fizeram uma carreira começam a fazer a próxima tiram duas carreiras têm que apontar quantas carreiras fizeram ou então contar as várias linhas Ok terminei a primeira carreira das 8, já se começa aqui a ficar um pouco mais abalado. Vamos continuar a fazer. Faltam mais 7. Já fizemos 5 carreiras. Faltam-nos mais 3. Está a ficar assim. Terminei então aqui as carreiras de 54 pontos. Vamos agora começar as carreiras de diminuição. Vamos para a carreira número 18, vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição e vamos repetir esta sequência por 6 vezes e vamos terminar com 48 pontos, portanto eu vou fazer 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora vamos fazer uma diminuição, a diminuição é feita nas laçadas da frente dos dois pontos a seguir, portanto pegamos neste, agarramos o outro também, o próximo nas laçadas da frente. Vou fazer outra vez, temos aqui o ponto baixo, pegamos na laçada da frente do próximo ponto e do próximo, agarramos na linha... E puxamos, ficamos com duas laçadas na agulha, ficamos com uma terceira e ficamos só com uma. E agora vamos repetir sete pontos baixos mais uma diminuição, por mais 5 vezes, até terminarmos com 48 pontos. Vou fazer a próxima convosco para repetir novamente, portanto sete pontos baixos. 1, 2, 3 quatro cinco seis 7 pegamos na laçada da frente do próximo ponto no próximo também ficamos com três puxamos passamos a agulha puxamos e fechamos já fizemos duas diminuições agora vamos continuar fazer mais quatro não é? sete pontos baixos mais uma diminuição até obtermos 48 pontos e já volto convosco. Terminei aqui a carreira número, número 18 com 48 pontos, agora vamos para a carreira número 19, que vão ser seis pontos baixos mais uma diminuição e vamos terminar com 42 pontos. Portanto, agora vamos fazer seis pontos baixos. 1 um, 2 Três, quatro, cinco, seis, e uma diminuição, como fizemos há pouco, agarramos nas duas laçadas dos pontos dos dois pontos a seguir e fechamos uma, duas, três, quatro. Cinco, seis. Mais outra diminuição, passada da frente do próximo ponto, passada da frente do próximo ponto, e fechamos. Agora vamos fazer mais 4 diminuições até obtermos 42 pontos. Terminei então a carreira número 19 com 42 pontos. Já se começa a notar aqui que está a fechar. Terminamos com 42 pontos. Agora vamos para a carreira número 20, que serão 5 pontos baixos, mais uma diminuição, e vamos terminar com 36 pontos. Vou fazer aqui a primeira sequência convosco: 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, e uma diminuição. E vou continuar a fazer esta sequência por mais 5 vezes, até terminar com 36 pontos aqui no círculo. Terminei as, 35, as 36 com 36 pontos. Agora, vamos fazer a carreira número 21, que serão 4 pontos baixos, uh, mais uma diminuição e vamos terminar com 30 pontos. Vou fazer aqui a primeira convosco, mais uma vez portanto 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição e vamos repetir esta sequência de 4 pontos baixos mais uma diminuição por 5 vezes até terminarmos com 30 pontos terminamos então com 30 pontos vamos fazer a próxima que é a carreira número 22 e agora vão ser sequências de três pontos baixos mais uma diminuição e vamos fazê-las por seis vezes terminamos então a carreira número 22 com, foram três pontos baixos mais uma diminuição e terminamos com 24 pontos agora vamos para a carreira número 23 que serão dois pontos baixos, mais uma diminuição, e vamos terminar com 18 pontos. Eu vou fazer aqui a primeira convosco: dois pontos baixos, um, dois, e uma diminuição, e vamos fazer mais cinco sequências destas até terminarmos com 18 pontos. Terminamos então com 18 pontos, vamos agora encher com enchimento, coloquem poucas quantidade, pouca quantidade, aos poucos, para ficar bem espalhado. Vamos colocando. Agora... Ainda sem encher muito, vamos fazer a próxima carreira que vai ser um ponto baixo e uma diminuição, e vamos terminar com 12 pontos. Um ponto baixo e uma diminuição, vamos fazer mais quatro vezes até obtermos aqui 12 pontos, terminamos então com 12 pontos, agora vamos passar, vamos começar a fazer o, a golinha da boneca não vamos fechar, vamos começar já a fazer a golinha da boneca. Vamos mudar de cor e começar a fazer. Coloquem mais um pouco de enchimento para lhe dar aqui mais alguma estrutura, mas de maneira que depois também não vos dificulte depois aqui na a fazer os pontos. Como não vamos fechar totalmente, temos possibilidade depois de colocar mais enchimento. Coloquem de maneira que fique rijo, mas que não abra aqui os pontos. Então, como eu estava a dizer, vamos mudar de cor. Vamos dar de cor para a branco, que é a golinha da nossa boneca, não é? Aqui vamos mudar para esta cor. Vamos fazer como eu vou querer que a golinha fique aqui por fora, vou fazer apenas nos pontos traseiros. O vestido vai começar aqui. O ponto traseiro e a golinha no ponto inteiro. Então, como é que vamos fazer? Vamos arrematar este ponto: vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. Vou fazer novamente. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. E no próximo ponto damos uma laçada na agulha e fechamos logo. Cortamos o fio. E puxamos esta ponta. Aqui para dentro, ok, agora, vamos agarrar na linha branca e vamos fazer uma carreira, começamos aqui num ponto qualquer, não tem que ser necessariamente aqui neste onde terminamos, pode ser aqui mais atrás. E vamos começar a fazer pontos baixos 12, na, apenas na laçada de trás. Portanto, temos, vocês estão a ver aqui, dois pontinhos. Nós vamos começar a fazer, colocamos a agulha aqui, na laçada de trás. agarramos na linha branca. Puxamos-la para dentro do ponto e vamos fazer pontos baixos em toda a volta, apenas na laçada atrás. Ok, apenas na laçada atrás. Aqui temos uma dificuldade acrescida porque temos este ponto, Já agarramos aqui na laçada de trás, tenho que procurar. Continuem aqui na laçada atrás, aproveitem uh, e arrematem esta ponta também já agora puxam né? não pegam na laçada atrás do ponto e ela fica aqui. Escondida, vamos continuar até o fim. E um sofo. aqui a chegar ao fim e agora aqui no fim tenhamos o ponto na totalidade, a primeiro e fechamos. Ok, terminamos aqui e ficamos como podem ver aqui com estas alcinhas que depois vamos fazer a golinha. Eu vamos, vamos agora fazer a próxima carreira já do corpinho e vamos fazer um ponto baixo mais um aumento é toda a volta um ponto baixo e um aumento, um aumento são dois pontos no mesmo ponto um dois e vamos continuar a fazer esta sequência de um ponto baixo E um aumento, até obtermos dezoito pontos. Já fizemos dois aumentos. para o próximo: mais um ponto baixo. Já fizemos três aumentos. E um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Terminamos aqui com 18 pontos, se quiserem, entretanto, já podem colocar mais enchimento para a cabecinha ficar mais rijinha. Por enquanto, ainda não vou pôr, hum, vamos ter que reservar esta linha branca e fazer aqui a golinha se quiserem já porque é mais fácil fazer já do que depois quando começarmos a ter o corpinho maior então vamos reservar aqui se quiserem para não perder o ponto coloquem um marcadora de forma a não se perder aqui o ponto podem puxá-la aqui um pouco mais, e agora vamos começar a fazer aqui a golinha, vão ver onde é que estão aqui as estas alcinhas, vamos puxar a linha branca, porque a golinha também é em branco. Prendemos o ponto, fazemos duas correntinhas, laçamos a agulha e vamos fazer um ponto alto. Laçamos a agulha, passamos de baixo, da, ficamos com três laçadas, vou fazer novamente... Temos duas correntinhas então aqui na, na agulha, vamos laçar a agulha, passar por baixo da alcinha, puxar, ficamos com três laçadas na agulha, vamos tirar duas, ficamos com duas e vamos tirar novamente duas. Agora laçamos novamente a agulha, passamos por baixo da nossa alcinha, puxamos a agulha tiramos duas laçadas, tiramos mais duas, agora no próximo ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo. No próximo, fazemos, damos uma laçada na agulha, enfiamos na próxima argolinha, Laçamos, puxamos, temos três laçadas na agulha, puxamos duas, tiramos mais duas, laçamos novamente a agulha, passamos novamente no mesmo sítio, ficamos com três, tiramos duas, tiramos duas. O próximo ponto é um ponto baixíssimo, agarramos na próxima laçada, verifiquem se é realmente a próxima laçada. Está aqui meio escondido e fazemos um ponto baixíssimo. Lançamos a agulha, vamos fazer um ponto alto no próximo ponto, tiramos uma, tiramos duas. Lançamos novamente, fazemos outro ponto alto no mesmo sítio, tiramos duas, tiramos duas. E vamos começando a ficar aqui com aqui com o, feitinho, o feitinho da nossa gola. Fazemos agora um ponto baixíssimo no próximo ponto. E vamos continuar a fazer no próximo ponto altos Puxamos a agulha, tiramos. Passamos iremos dois está é difícil de sair hein? vamos tentar novamente às vezes os pontos ficam muito apertados passamos a agulha passamos debaixo do ponto da alça Próximo ser um ponto baixíssimo. Agora novamente pontos altos. Um. Sempre da mesma forma, dois pontos altos no mesmo ponto, e no próximo, um ponto baixíssimo, até chegarmos onde começamos. Chegamos aqui onde começamos, terminamos com um ponto baixíssimo, e aqui temos a nossa bolinha. aqui na cabecinha, vamos cortar esta ponta, para depois arrematarmos, não se enganem é na linha, é esta. puxei um bocadinho para perceberem qual é que é, agora vamos deixar esta reservada e vamos continuar a trabalhar aqui o corpinho. Terminamos então aqui esta parte aqui com 18 pontos e vamos continuar a fazer aumentos e agora vamos para a próxima carreira que serão 3 pontos baixos, 2 pontos baixos, desculpem 2 pontos baixos mais um aumento, 2, 1, 2, um aumento, e vamos terminar com 24 pontos. Dois pontos baixos e um aumento, dois pontos baixos, e um aumento, dois pontos baixos. E o um aumento, e vamos continuar. Terminamos então aqui com 24 pontos e vou colocar aqui um, novamente o um marcador para não perdermos este ponto e vamos arrematar estas pontas para deixarem de nos incomodar aqui da, da gola. Vamos com uma agulha de tapeceiro dar aqui um pontinho. para mesma forma que fique preso o enfiar o capa dentro depois cortamos o excesso, e ainda aqui outra pontinha, aqui, também vamos esconder aqui para dentro da cabecinha, como ela é bem pequenininha, fazemos assim, e puxamos ela ficou logo escondida esta não corta-se e vamos continuar a fazer o corpinho portanto terminamos com 24 pontos agora Vamos continuar a fazer a cabecinha, o corpinho aliás, e vamos fazer três pontos baixos, três pontos baixos um, dois, três e um aumento e vamos fazer esta sequência de, de seis Terminamos então com 24 pontos a carreira número 3 e agora vamos para a quarta carreira que vão ser 24 pontos sem aumentos e sem diminuições vamos fazer 24 pontos à volta aqui sem aumentos e sem diminuições Quando terminar eu volto convosco. Agora vamos para a carreira número 5, que são 3 pontos baixos e um aumento e vamos terminar com 30 pontos, 3 pontos baixos, 3 e um aumento. Vamos fazer esta sequência por 3 vezes e vamos terminar com 30 pontos depois de terminarmos a carreira número 5, com 30 pontos, vamos fazer da carreira 6, 7, 8, 3 carreiras com 30 pontos, sem aumentos e sem diminuições, à volta do círculo. Terminei aqui a carreira dos 30 pontos e agora vamos para a carreira número 9. Que serão quatro pontos baixos, mais um aumento, uma sequência de seis vezes e vamos terminar com 36 pontos. Eu vou colocar aqui um pouco mais de enchimento na nossa cabeça porque ela ainda está bastante folgada. Vamos então para a nuna carreira, que serão quatro pontos baixos e mais um aumento, e vamos terminar com 36 pontos. Então, vou fazer aqui a primeira sequência convosco. Um, 2, 3, 4 e um aumento, e agora vamos fazer esta sequência por mais 5 vezes até termos uh, 36 pontos. Terminamos então, agora aqui com 36 pontos, e agora vamos fazer carreiras sem aumentos e sem diminuições de 36 pontos, e vamos fazer 4 carreiras de 36 pontos quando terminar eu volto convosco terminamos então aqui as carreiras números com 36 pontos fizemos quatro agora vamos fazer hum, carreira número 14 com cinco pontos baixos mais um aumento e vamos ficar com 42 pontos portanto cinco pontos baixos 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. E vamos repetir esta sequência de cinco pontos baixos em um aumento mais cinco vezes, num total de 42 pontos. Quando terminar eu volto convosco. Terminamos então aqui a carreira com 42 pontos. Agora, as próximas carreiras, que serão a 15 e a 16, vamos fazer 42 pontos sem aumentos e sem diminuições. Quando terminar, eu volto convosco. Terminei aqui as carreiras, duas carreiras com 42 pontos. Agora, vamos para a, para a carreira número 17, que vão ser 6 pontos baixos mais, uma, mais um aumento e vamos terminar com 48 pontos. Vou fazer aqui primeiro é comvozco, portanto como vesti são seis pontos baixos, um, dois, três, quatro, cinco, seis e um aumento e vamos fazer mais cinco sequências iguais a esta quando terminarmos eu volto convosco terminei com 48 pontos agora vamos fazer carreiras uh, sem aumentos e sem diminuições e vamos fazer da 18 a 24 carreiras de 48 pontos e portanto quando eu terminar eu volto convosco serão seis carreiras ok? Então terminamos então aqui as carreiras de 48 pontos da 18 a 28 com 48 pontos agora vamos fazer a carreira número 20, uh, número 29 com 48 pontos mas apenas nas laçadas de trás portanto eu vou exemplificar aqui convosco pegamos temos as duas laçadas e eu vou agarrar apenas na de trás e vou dar a volta completa até terminar, sempre na laçada de trás, até chegarmos ao fim. Quando terminar eu volto convosco, Terminamos então aqui a carreira na laçada de trás, ficou assim, e agora vamos fazer uma carreira de, 20, de 48 pontos nas laçadas. Normal a toda a volta, portanto, vamos fazer 48 pontos toda a volta mais uma vez sem qualquer alteração e a, agarrando o ponto na totalidade nas duas laçadas. Terminamos então aqui a carreira normal de 48 pontos. Vamos para a próxima carreira que será a carreira número 31 em que vamos fazer 5 um, pontos baixos e uma diminuição até termos 42 pontos, portanto vamos fazer cinco pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Continuamos, um, do, dois, três, quatro, cinco, e uma diminuição. Vou fazer as restantes, e quando terminar volto convosco. Terminamos então aqui a carreira. De diminuições com 42 pontos, e agora vamos fazer uma carreira de 42 pontos apenas na laçada de trás para depois fazermos o folho do vestido, o segundo folho do vestido da nossa bonequinha, vamos continuar então a fazer pontos. Na laçada de trás até, até estar completa o círculo, terminei. De dar a volta na laçada de trás. Agora vamos colocar enchimento a nossa bonequinha. Se vocês. E depois um bocadinho de enchimento. E depois vamos fazer aqui os folhinhos do vestido. Terminei aqui de encher o corpinho. E agora vamos fazer um, estes folhinhos da bonequinha, e vamos fazer os folhinhos. Vamos dobrar então aqui. Vamos pegar aqui num ponto, uma alcinha da frente e vamos fazer um ponto baixo. E fazemos mais um ponto, uma correntinha ali e Damos uma laçada na agulha, enfiamos novamente no mesmo ponto, puxamos a linha, ficamos com três laçadas na agulha, puxamos uma, puxamos outra. Um ponto alto, agora vamos fazer outro, puxamos uma, puxamos duas e temos dois pontos altos, agora no próximo Alcinha, vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora vamos fazer novamente o mesmo processo. Dois pontos altos no próximo ponto. E um ponto baixíssimo no próximo. Fazemos outro ponto alto no próximo, próxima alcinha, puxamos a linha, um e mais outro. E agora vamos continuar a fazer este procedimento, agora é um ponto baixíssimo, a toda a volta. Até chegamos ao ponto inicial, vou fazer mais um convosco. Damos uma laçada na agulha, introduzimos na próxima alcinha, puxamos a linha, ficamos com três laçadas na agulha, tiramos duas, tiramos mais duas e ficamos com uma. Fazemos mais um. e o próximo ponto é um ponto baixíssimo próxima sabe já está e agora vamos continuar a fazer este procedimento até ao fim terminei aqui dar a volta vamos arrematar este esta ponta Vou deixar aqui um nozinho E agora esconder esta linha aqui para dentro da nossa bonequinha. Agora falta-nos este outro folho e o outro folho também vai ser em branco, portanto é exatamente igual. como fazemos vamos agarrar aqui num malcinha puxamos a nossa linha e fazemos uma correntinha depois fazemos outra e agora vamos fazer dois pontos altos no mesmo ponto como fizemos o amarelo exatamente a mesma forma tá a fugir três alcinhas agora vamos fazer um ponto baixíssimo Esta ponta podem tentar, se conseguirem, arrematá-la aqui juntamente, mais um ponto alto, passada na agulha, do mesmo ponto, outro ponto alto e agora no próximo um ponto baixíssimo. No próximo vai ser novamente um ponto alto. Puxamos. Outro ponto alto. E agora um ponto baixíssimo no próximo. o que está a fazer mais uma o que convosco o que está e agora um ponto baixíssimo, pegamos aqui a laçada. E fechamos. Vou continuar a fazer este procedimento a toda a volta, quando terminar eu volto convosco. Terminei então aqui, agora vamos arrematar à semelhança do que fizemos. o folhinho amarelo e agora escondemos esta ponta aqui para dentro do corpinho puxamos e ele vai ficar praticamente escondido aqui está